Bora começar a semana de olho no Bitcoin, que está numa região de suporte importantíssima, mas com risco muito alto de perder. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin que fechou a semana ruim. Já começou aqui de forma bem dramática com a SP500 aqui, mini futuros, né? Tem uma correção aqui de praticamente hoje, aí, cerca de 1,8%. Galera, isso aqui é bastante coisa mesmo, né? Vamos ver como vai ser a abertura dos mercados daqui a pouquinho, ainda dentro de uma hora, uma hora e meia. Tá, vai ser bem importante acompanhar também. Eu tô aqui ansioso para ver isso, tá bom? Eu espero que a gente consiga ter uma retomada aqui, galera, porque a coisa tá ficando bem dramática mesmo. E vou mostrar para vocês aqui no final do vídeo. Vídeo por que, que isso aqui tá acontecendo, tá? Que vocês têm que ficar de olho, beleza, galera? Então vou começar aqui primeiro na análise aqui do Bitcoin. Não se esqueçam aí também, antes de começar aqui o vídeo, tá? De vocês estão acompanhando o canal há mais tempo, deixa aquele like para apoiar, isso é muito importante mesmo, tá? E amanhã, às 7h30 da manhã, eu vou fazer uma análise aqui ao vivo, tá, galera? Do Bitcoin e também altcoins. Então, comente, comentem aqui abaixo quais são as altcoins que você quer receber análise, tá? Já vou preparar o um material a gente fazer uma, uma live bem produtiva amanhã. Participem, vai ser por volta das 7 e meia da manhã, tá? Vou confirmar para vocês aí também no grupo do Telegram. E só mais um recado importante também: quem tem experiência com o mercado futuros e quiser aproveitar uma promoção aqui fantástica do canal, tá? A Prime SBT tá dando aqui para duas contas do canal, duas pessoas por semana vão ganhar aqui 250 dólares, tá? Então basta você para poder concorrer, basta você criar uma conta na Prime SBT fazer qualquer depósito tá, nessa conta, você está automaticamente concorrendo aí a 250 dólares por semana, tá bom? E se, também se você usar o cupom aqui abaixo, AFALTE25 vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, você ganha ainda 25% de desconto em taxas tá bom? Que as taxas já são mais baratas que a Binance também, tá? Então aproveite essa promoção aí para quem tem experiência com a Mercado Futuros, beleza galera? Então vamos começar aqui de olho no Bitcoin ó. vou mostrar para vocês primeiro o suporte que eu estou de olho aqui agora, galera, vou puxar esse gráfico link. Tempo tá pra mostrar pra vocês exatamente. O que eu tô de olho. É o seguinte: ó, o Bitcoin tá aqui agora batalhando uma LTA importante. Ó. Essa aqui é a LTA que eu tô de olho aqui agora. Tá, então ó, a gente tem aqui ó, uma região de, de suporte e resistência. Aqui ó, vem lá de trás, lá de Maia. Essa LTA, ó, suporte e resistência, e aqui também a gente tem uma região. Ó, Aqui também, região de, de suporte. Suporte aqui tá buscando suporte nessa região também, tá? Então, essa aqui é a LTA importante que eu tô acompanhando aqui agora, né? Se o Bitcoin perder essa região aqui dos 45.500 dólares, tá, galera? Até, até aqui, região dos 46, começar a fechar candle de 4 horas aqui abaixo, a coisa pode ficar bem complicada, tá? Então, eu não gostaria de ver o Bitcoin perdendo essa LTA aqui agora, né? Que é uma LTA de certa forma bem histórica, né? Então. A gente pode ver que essa aqui é uma região importante que de, de vai ser pode ser importante, é uma região importante também de suporte que o Bitcoin não pode perder, né, galera? Tá? Esse aqui é o primeiro ponto que eu queria comentar para vocês aqui no vídeo de hoje, né? Eu tô acompanhando essa LTA, também a gente tem uma outra LTA aqui também, ó, que a gente tem, a gente pode ver também acompanhar, que acompanhar é aqui seria essa aqui, ó, tá? Então a gente tem uma LTA importante também, Exatamente que o Bitcoin está tendo suporte, tá? São as duas LTAs importantes, tem um X aqui, tá? Que estou acompanhando. Então a gente pode ver regiões de suporte e resistência aqui. Uh, duas regiões de suporte para o Bitcoin aqui agora, tá, galera? Então é isso que eu tô, tô aqui agora de olho. Se a gente perder essa região aqui dos 45.500, né? Daí, galera, que eu estou de olho aqui agora é a região Fibonacci. Desse fundo aqui, ó, topo, tá? A região dos 44.500 dólares aqui, mais ou menos. Ó, seria essa região de 68, tá? Aqui, aqui a gente pode ver também, ó nessa região, a gente tem aqui também suportes e resistências também aqui, ó tá? Então, aqui a gente tem ó suporte, tá? Aqui também suporte e aqui também resistência, tá, galera? Então, que seria uma, uma excelente também uh, opção aqui de compra tá, nessa região, tá bom? Eu estou me posicionando aqui aos pouquinhos, tá, galera? Porque uh, o mercado... Essa região aqui a gente pode bliscar um pouquinho mais abaixo, né? E, e... mas é uma região interessante, a região de 68 é sempre uma boa ideia estar tá posicionado, tá, galera? Então, o momento que tá todo mundo com medo aí, tem que entrar aos pouquinhos aí se posicionando, porque Uh, na minha opinião, galera, esse é o melhor momento aí, tá? É o momento de começar a se posicionar com o Bitcoin, tá? Quando tá todo mundo com medo, o mercado, pessoas, pessoas falando em, em inverno, inverno cripto, tá esse é o momento que eu tô me posicionando aqui, tá? Apesar dos, do SP500, enfim, outros riscos do mercado aí, tá? É, eu tô me posicionando aqui agora, tá? Acreditando que a gente não vai perder os 40 mil dólares, tá? Essa aqui é a minha, minha hipótese. Se a gente não perder os 40 mil dólares, essas regiões aqui vão ser excelentes para compra, tá? E eu, e eu, por enquanto, acredito que o Bitcoin não vai perder, não vai perder essas regiões. Tá bom? então galera é, o que, que eu estou de olho também aqui agora tá? no gráfico uh, diário, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico diário aqui, ó. Uh, a gente também tem aqui ó, uh, uma divergência bullish acontecendo também isso tá? aqui é interessante Tá bom, então aqui a gente tem o preço, ó, os candles aqui, o diário, né, fazendo fundos mais baixos, né, a gente tem aqui, ó, vamos desenhar aqui, ó, fundos mais baixos, aqui, fundo mais baixo, fundo aqui, ó, a gente tá fazendo fundos mais baixos aqui, enquanto o RSI, galera, ó, vamos puxar o RSI aqui agora, o RSI tá fazendo aqui, né, fundos mais altos, tá, então isso aqui é interessante também, ó, então aqui, ó, fundos mais altos aqui também pra RSI, ó, fundo mais alto, até dar um zoom aqui, a gente poder ver aqui melhor, ó, Aumentar essa tela aqui, então a gente tem que fundos mais altos também para receber, tá bom? E também, galera, a gente está fazendo um padrão aqui, ó, muito parecido com o que a gente viu anteriormente, tá? Né? Então a gente tem aqui, ó, esse padrãozinho, essa, essa canalzinho de baixo aqui, ó, o Bitcoin acabou rompendo para cima, tá? Né? a gente está repetindo aqui agora também então vocês acompanhar aqui esse esse esse canalzinho para o esse Se esse a gente romper essa região aqui dos, dos 40 a 47 chega bem próximo aqui galera boa chance de a gente começar aqui a retomar nessa né, Fazer isso aqui também entrar volume, né? Tem que precisar entrar volume no mercado também, tá, galera? Não é só fazer o RSI, não. Mas uh, daí, se acontecer, seria um, seria um sinal positivo, né? Obviamente, essas divergências aqui, elas não são né, 100% garantidas. É algo que eu acompanho aqui, que eu estou acompanhando aqui agora. Então, a gente está numa região de suporte, na minha opinião, de, de algumas LTAs importantes com uma divergência bullish aqui no RSI, tá? Isso aqui para mim que mostra aqui a análise técnica aqui agora, tá bom? A gente está também nesse canalzinho aqui agora. Vamos puxar o gráfico de 4 horas tá aqui no canal de rotórias tá aqui é interessante também tá então se a gente perder aqui agora se essa região aqui dos 46 ó, 46 mil tá? a gente poderia testar aqui buscar testar essa região dos 44 eu falei pra vocês é 44.500 que é a região lá dos, do, do, do 68 tá bom então não se esqueçam que a região dos 44.500 é região que na minha opinião é uma região interessante galera tá bom então é, eu tô me posicionando ali e também regiões mais abaixo também tá então o que, que eu tô fazendo aqui agora Tá, galera, então em relação à análise técnica do Bitcoin que eu tenho para vocês é isso, tá? Eu, também vale a pena lembrar também para vocês, ó, galera, que se o Bitcoin continuar caindo, eu não espero ver o Bitcoin simplesmente que ele vai vir nos 40 aqui cair, enfim, continuar caindo, sabe? Eu tô esperando a qualquer momento a gente fazer um, um bounce do Bitcoin, né? Um repique aí, tá? Então, para isso, galera, o que que eu tô de olho aqui também, né? Quando isso acontecer, que eu espero que aconteça, eu acredito que vai acontecer, tá? A probabilidade é maior de acontecer. Uh, se a gente não perder as região dos 40, a gente, uh, a gente vai fazer então aqui ó, um, um bounce para essas regiões Fibonacci. Ó. Então, puxando aqui, topo fundo, tá? essas regiões que eu estou de olho aqui agora, tá, galera. Então, com esse bounce acontecendo do Bitcoin, essas regiões que são regiões de compra. Por isso que eu falo para vocês, ó, regiões de compra aqui, tá? Comprando nessas regiões aqui, tá, galera? Por aqui, se a gente tem, tendo um bounce aqui do Bitcoin, essas regiões são regiões para a gente distribuir, né? Poder, pelo menos que a gente comprou aqui nessas regiões, distribuir aqui. Eu acredito que o Bitcoin vai fazer esse bounce, tá? Eu não acredito que o Bitcoin vai fazer, simplesmente começar aqui a, a, a cair sem parar, enfim. Tudo que sobe, é, desce. Tudo que desce, sobe, galera, tá? Então, vai ter, esse, vai ter esse, esse bounce aqui, na minha opinião. E essas regiões aqui que eu ficaria de olho para poder né, distribuir. Região de 53, região de 56 aqui e 59, tá, galera? Então aqui que aqui que vai ser toda a, a jogada da que a gente ter que a gente vai ter que ficar de olho tá então aqui ó o Bitcoin teve essa correção a gente vai ver aqui o um momento que o Bitcoin vai conseguir, conseguir começar a pegar força né entrar volume a gente romper as regiões que eu comentei para vocês e daí a gente vai começar aqui ver ó essas regiões vão ser as regiões chaves tá para mim que Bitcoin poderia buscar essa região de 56 pelo menos aqui tá se ele pegar a região de 58 seria melhor ainda né começar a fazer uma tendência de alta aqui e aqui, galera, esse é o seu ponto importante, tá bom? Se a gente perder essa região aqui ter, tiver resistência, a gente pode ter resistência que não tem problema nenhum, né? Desde que quando a gente pegar um suporte, se a gente fizer um pivô de alta aqui nela, seria interessante, tá? Ou ou se a gente perder essas regiões todas aqui, galera, tá? Daí é coisa que fica dramática mesmo. né A região talvez de Fibonacci, a gente poderia fazer um puxão um Fibonacci e perder a região de 6.8, daí sim a coisa pode ficar dramática, tá? E eu vou estar distribuindo essa região, tá? As regiões que eu vou estar distribuindo, o que eu comprar aqui embaixo vou estar distribuindo, né? e depois eu vou avaliar se uh, fazer um pivô de alta, enfim, se eu consigo aqui, então, uh, é, fazer novas entradas, tá, galera? Mas minha estratégia agora no curto prazo é acumular nessas regiões, tá? O melhor possível acumular aqui nas regiões para poder distribuir nessas regiões aqui em cima, tá? Essa aqui é a minha estratégia no curto prazo que eu estou fazendo aqui agora, tá bom? Como eu estou enxergando o mercado, beleza, galera? Vamos comentar aqui, então, sobre a, a, os indicadores de ressentimento, que esses sim estão aqui bem complicados, tá, galera? esse aqui estão complicados, tirando esse aqui, né? A gente tem aqui, ó, um filho em Linux na região de 25, extremo medo. Então, galera, esse é momento que tá todo mundo com medo, falando de inverno cripto aí, né? É o momento que você tem que se posicionar, tá? É o que eu estou fazendo aqui agora, me posicionando em Bitcoin, beleza? E, galera, vamos olhar aqui, então, os indicadores que estão me deixando um pouco apreensivos aqui, que são esses aqui, ó, tá? A gente está vendo aqui o preço caindo, ó, o preço caindo, certo? Aqui o preço caindo... E quanto a gente tem aqui o, uh, o Open Interest subindo, tá, galera? Esse aqui é o um sinal, na minha opinião, aqui bem, uh, bem bearish, tá? A gente tem um, o Open Interest subindo, enquanto o preço caindo, para mim a divergência é bearish em, em termos do Open Interest. E a gente tem aqui também o Long Short Ratio subindo também, galera, tá? Então, esse aqui também é um sinal, na minha opinião, uh, ruim, tá bom? Uh, então, assim, eu gostaria de ver o Long, long Short Ratio mais caindo aqui para a gente poder ter uma expectativa boa para o Bitcoin, tá bom? Então, indicadores de um, sentimentos não, não tão bons aqui, na minha opinião, tá bom? É, apesar que a gente tem também, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, a gente de compra também, 1% da aparelho aqui, compra e venda, tá? Nos 2,5% aqui a gente tem é, mais, mais compra do que venda, tá, galera? Nos 44.900 aqui, a gente tem bastante compra aqui, tá? E a região aqui é próxima dos uh, 44.000... E... 500 que eu falei para vocês, também tem bastante compra aqui, 400 milhões de dólares, tá? Então, abaixo aqui dos 2,5% a gente tem mais compra, tá? Então, um sinal positivo também. Tá? Então, assim, essas regiões aqui eu tô realmente buscando comprar também, galera, tá? Me posicionando para poder, né, distribuir nas regiões mais acima eu comentei para vocês, tá bom? Mas no curto prazo aqui agora a coisa está um pouquinho complicada para o Bitcoin, tá? Um outro sinal que tá ruim aqui também é a dominância do Bitcoin, galera, tá? A dominância aqui também do Bitcoin que... Deu uma despencada, mas está tendo suporte nessa, nessa LTA aqui também, tá? Então essa LTA aqui tá interessante. Tô acompanhando aqui também. né Mas para mim, galera, a, a dominância aqui embaixo mostra para mim bastante risco no mercado. Tá? Eu gostaria de ver a dominância voltando a subir, tá bom? Uh, eu vejo as pessoas estão completamente insanas aí mesmo, tá? Porque o, o Bitcoin já é um ativo que é de risco, né? Arriscado. É e as pessoas estão. Se posicionando em ativos que são mais arriscados, mais arriscados que o Bitcoin, que são as altcoins, tá galera? Então, uh, se o Bitcoin já é arriscado, as altcoins são muito mais arriscadas, tá? Ainda mais nesse momento que. que nesse momento aqui do mercado. Então, minha recomendação para vocês, galera, quem tá aí ainda nessa frênese de, de altcoins, achando que vai continuar tudo subindo, né? A gente comentou até na última live, eu mostrei para vocês as altcoins estão aí mais bearish, né? A gente viu aí. Mercado todo acreditando em altas altcoins, né? A maioria das pessoas acreditando comprando altcoins aí. Eu mesmo fui aqui na, no supermercado, vi uma menina, uma novinha, com, olhando, né, gráfico de, de moeda, de altcoin ali, sabe? Eu vi assim, pô, as crianças estão aqui olhando, né, tailandês aqui mesmo, olhando o supermercado, olhando preço de criptomoeda, sabe? Então, galera, esse é o momento aí que vocês têm que começar a se, se, se dar conta que eu se posicionar em Bitcoin, porque é o menos arriscado desse mercado de cripto, né? Porque é a situação que não tá Eu não acho muito favorável para as altcoins, não, tá? Então, eu vim falar bastante tempo sobre isso também. A gente tem aqui mini, mini ciclos de altcoins, mas a gente viu nas últimas, nas últimas lives aí que as altcoins estão complicadas aí, corrigindo bastante, com muito uh, sinais bearish aí, principalmente a parte do sentimento. Né? Tem muita gente posicionando, querendo comprar e alavancando aí, né? Uh, as, as altcoins, tá bom, galera? Então, é esse momento que vocês têm que começar a, a ficar aí com o pé atrás, proteger a capital acima de tudo, beleza? Vamos olhar aqui agora. Uh, vamos olhar que estão as P 500 galera comecei aqui falando para vocês né que está complicada a coisa a abertura vai começar dentro de uma hora e meia se não me engano aí tá então galera isso aqui é complicado tá? a gente fazendo faz uma formação de topo duplo aqui também isso aí não, a gente não pode perder essa região aqui ó tá essa região aqui dos 44.490 aqui tá galera já estar aqui ó desrompendo esse topo anterior né que a gente teve um suporte aqui agora e perdendo essa região também tá galera a gente vai fazer um pivô aqui também né, de, de um pivô de, de baixa aqui nessa região tá então assim não não gostaria de ver isso aqui se isso aqui acontecer né hoje aí provavelmente o Bitcoin vai sofrer bastante tá eu uh, tô aqui com meus alertas ativados né, e vou acompanhar a abertura para ver como vai ser para poder reagir ao gráfico tá galera então se, se esses pequenos voltar começar a semana começar aí uh, a semana né com o um sinal e positivo voltando a subir a coisa pode ficar interessante tá mas a uh, não tá muito boa aqui com o Mini Futuros tendo essa correção de hoje, né? E o motivo principal disso aqui é a Windows Dólar, né, galera? A gente tem aqui o Windows Dólar que aqui, ó, fez um engolfado aqui, né? Simplesmente engolfou tudo aqui no dia de hoje aí, né? subiu muito forte, né? Isso aqui praticamente engolfou aqui praticamente, né? Esses dois... Uh... Uh, esquendo aqui pelo menos esse aqui anterior, né? Então esse aqui é um sinal ruim, tá, galera? Para mim é que eu falei para vocês, não quero ver o índice do dólar rompendo a região de 97 aqui, tá? Porque se acontecer, daí realmente pode ficar bem complicada, né? e essa região de resistência, eu comentei para vocês, né? Eu falei para vocês, essa região aqui do do índice do dólar é uma região de resistência que a gente estaria, tá? Eu falei para você sobre isso. Então, aqui que eu esperaria ó, o slot ter uma, uma resistência para voltar né, a, a, a corrigir aqui, tá, galera? Para a gente acabar fazendo aqui um topo duplo, talvez, sabe? Começar a fazer um padrão de reversão dessa tendência de alta aqui, tá? Eu gostaria muito de ver isso, mas por enquanto a gente está aqui uma definição ainda. E esse foi o motivo principal aqui da SP500 ter essa correção, tá bom, galera? Então, o motivo, a, a, a, a mensagem principal desse vídeo aí, galera, tá? Gerencie o risco de vocês, não saiam a, a louca aí se de altcoins sem, sem fazer stop loss, tá? Bota em stop loss os três de vocês, tá? Ah, também, quem tá participando aí do Orca Sinais, eu vou deixar o link também aqui na descrição abaixo, participe do Orca Sinais, a gente tá botando aí vários sinais interessantes aí de, de, de criptomoedas, de altcoins inclusive, mas todos vocês têm que botar stop loss, né? Ah, entrar em qualquer altcoin, bota stop loss que não vai ter problema nenhum para vocês aí, tá, galera? Tudo, sempre também é estando com, com a mão aí moderada, porque sabem que o risco do mercado está bastante elevado, beleza galera? Então a gente se vê aí amanhã para a live do canal, 7h30 da manhã, comente aqui abaixo quais são os altcoins que você quer receber análise, eu vou preparar e a gente vai conversar, a gente se vê amanhã então, beleza galera? Então é isso, um abraço, a gente se vê!